Cara, sabe daí quando pesa o clima, o clima, o o clima, o o clima, o clima, o Bom, Bom dia, dia estranhas! Tudo <risos> Oi, meus amores. Não, estão entendendo que, que é babado. o primeiro recebidinho do canal. Eu da passado na manteiga, na farinha e no ovo. Porque é muito babado. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar agora, que eu Já. tô ansiosíssimo. Seis, tem um seis, monte de coisa. Oito. Mas o primeiro, primeiro recebidinho foi a fatura do cartão de crédito. <risos> então, Chegou, gente, a fatura do cartão de crédito. Adoro! que pagar, né. É babado, né. É babado. O segundo recebidinho meu uh. foi esse folder de comida aqui. <risos> que é do Alton burger que Chegou aqui em casa. Achei maravilhoso. Ai, ah, que delícia, mas é útil! É, comida é útil entregou, pra eles, então… 15% de desconto no balcão, gente. Adoro! Meu terceiro recebidinho ah. é a conta da internet. também. A conta da internet. Eu recebi esse mês essa conta. Adoro! Babado. Essa conta é bem babado, viu? É, essa é importante, esse recebidinho aí. Essa aqui é uma parceria nossa, tá do canal. Aqui. A parceria do canal, entendeu? Eu vou falar o nome da empresa pra não queimar o não nosso palé. Passei na portaria, recebi esse recebidinho aqui pra senhora. Uma multa oh. querida! Recebi esse recebidinho. Esse é um que eu não queria ter recebido, gente. Real oficial, tava lá embaixo, bicho. Gente, Detran. Obrigado, Detran. Não esquece de mim. Detran nos conhece. Mara, adoro! Aqui, em parceria com o canal Detran, multa. Mais mas também, agora. tivemos o nosso dinheiro recebido do canal. Assim? Não é uma compra, a gente não comprou isso. A gente realmente recebeu um mimo, um miminho. Gente, Esse vídeo não é patrocinado. Aceitem, aceitem. Não é patrocinado, mas. Mandaram pra gente, o primeiro negocinho. É Fofo, hein? tão gentil. E tá pesado, uhum. Ela tá bem pesadinha, sabe? esse recebidinho, cara. Olha ah, só! Tá, ah, tá! É Ai, de... olha, até um, um calorão Você de dá emoção. Até calor de receber, é sério, cara, recebidinho! É sério, galera, é recebidinho! Já já Olha, agora vi as coisas bem igual uma obra. Assim. Bem delicada. Isso, tio! Isso, tiozinha! <risos> Era criança, abria todas as correspondências da vizinha. Ai, que visa é essa, gente? Pelo amor de Deus. A vizinha ouviu? Ah, ah, não, ah, não ah, mas o que não importa é isso aqui, ó. Uh, uh, oh. Tô treze! Estou, Thresh Marchand! Pô, pô! Vocês estão entendendo o que, que é isso? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos vamos, vamo, vamo, vamo organizar aqui o rolê. Mas o que a gente recebeu foi a coleção nova de esmaltes da Big Universo! Que do Big Universo arrasando Big aqui no universo. canal! É muito legal a caixinha, a embalagem é uma graça, já começando por aí, né? Mesmo outro. Tem, tem, cada fofa. caixinha tem seis. Que cor fofa que eu já achei Olha, aqui. que babado. Gente, não vai ter nem tanta unha pra pintar. A do pé. Vai <risos> coisa... fazer Vai, Vamos colocar todas essas cores aqui, ó. Vamos, essas merecem. Me conta uma coisa. Como? A Enza, ela é tão... Babadeira, descolada. Ela ligou pra dona da marca, agradecendo ela ah, se já. Sim, sim, sim, sim. E eu vi um assunto rolando e tal, tá, e eu quero passar pra vocês. Sim. sim. Então, Agora assim, me conta, Aí é eu conta já, já. É, como Otávio é cruelty free e tá nessa jornada do veganismo sim. eu liguei lá pra Dona Big Dona Big Universo. Gente, a gente fala Dona Big, vocês pensam numa mulher enorme, gordona, mas não é. Ela é tão agrisinha, <risos> a Japinha, toda delicadinha. Mas combina com o canal, né? importa. É, Sim, gata, me explica a história do esmalte em relação ao veganismo, ao crutch-free, tá, Opa. tá, tá. Pra gente não falar merda no canal à toa, né? A gente e já fala assim, suficientemente merda, então não precisa. <risos> ela, me, ela me deu uma aula ali, a gente, por telefone. Ótimo. Ela foi muito fofa. Super gentil, adoro. Mas aí. Eu não sei, o que, o que que influencia pra você, na verdade, em relação a isso? Ah, então, inclusive tá, quem acompanha o nosso canal tá vendo a minha mala sendo limpa, né, pela Enza. Então assim, pra mim, como maquiador e, o, e usuário de produtos de beleza, o que mais me incomoda é a crueldade com os animais. Então assim, o que eu, a primeira coisa que eu vejo no produto é assim, testa ou não testa em animais. Ah, sobre testarem em animais. Sobre testar em animais, o que a, o que a, a dona Big me falou, é que é o seguinte. É, a marca não testa em animais, definitivamente não, não testa. É pra fácil. começar o assunto, não O importante bocateira. é que não testem em animais. É cruelty é cruel free! free. Okay. Cruelty okay. não sem okay. tá escrito Não tá escrito aqui, mas no final das contas é. Não, Legal, até é importante falar assim que, não sei, pra quem, tá quem assim, for procurar a marca tá escrito na caixinha. Não sei. Pega a caixinha, vamos ver. Que na própria caixinha tá escrito Empresa Amiga do Meio Ambiente. Ótimo. 100% reciclável e tal. Então, ela também me deixou bem claro que ela também não cobra de fornecedores que fodem o meio ambiente, entendeu? Tem isso. Uma empresa ecologicamente, é, ecologicamente correta não, mas é amiga do meio ambiente. É, O que eu absorvi do assunto é que, basicamente, a fórmula do esmalte é mineral, vegetal, e alguns solventes. Então, não, não tem nada que envolve animal aqui nessa brincadeira. Tamo dentro do território aqui. Se vocês querem a coleção nova, Ó, isso. A gente pode pintar cada um Uma unha. É Só queria pintar a sua? Vou pintar agora, que ele é cruelty free. Vamos lá. Já gostei Deus. mais. Não, não temos manicure na casa, então vai ficar uma bosta. A gente já sabe Realmente, disso. não temos manicure na casa. Desculpa. Mano. É, vai, vai dar pra ver a cor. Né? <risos> não se preocupe com o acabamento. Eu não escolhi uma, vamos fazer assim, pra não ficar, ah, tá? tá é ficar isso aí. aí. Tá, então eu peguei a A bicha quer escolher vai. todas as primeiras, vai! Aí, vai! vai eu, escolheu? Você tá brava? Não, querida. não. A minha primeira é essa aqui, ó. Tá, foi? Como que é o nome? É… radiação de fundo. Babado, babado. Olha, metu é neuzão, já Você pegou. Eu vou de solar. É eu vou do solar, solar. queimosa. Solar queimosa. É, eu, vou... eu vou nesse, eu vou nesse. Tá. Me arruchou. Ah. Eu vou nunca, eu tô apaixonado de cara quando eu abriu a caixa e soltou nos meus olhos. Gente, tem esse queijo. Metálico rosé platinado. Eu acho babado cor de iPhone. Tem. Eu tô de olho num dia. <risos> Metálico rosa platinado. Ah, ousado. Ousaro. Ah, eu vou pegar uma cor pra meio que já ir numa tab... uma paleta de cores meio anos 80 Um chicletão Olha, eu tô uma chicleta Um pink Um pink Por que não? E eu vou fechar essa mão com isso aqui, ó Bonita Rose. Oh, a... Como que é o nome? Esse é bem… Nude, platinado Nude, platinadinho, ai Nossa, ó, é um nude bem do lindo, meio metálico. Bem do lindo, lindo. madrinha de casamento, casamento fina, saca? Tudo é eu gosto muito de coisa metálica. Ah, achei que eu queria. Faz horas que eu quero um desse. <risos> Tá? Metálico super ó, platinado. Tem 15 minutos de vídeo, ele faz horas que eu fiquei. <risos> eu vou fazer esse degradê aqui, ó. Ai, que bom. Ó, esse degradê. Ah, já tá muito degradêzinha, ó, publicidade, Foi. não quer errar. Foi. É, eu vou fazer neon, vou fazer neon pra comentar aqui com neon. É, ó, fazer e aí, vou fazer que... uma não, outra… Ainda tem esse, ó. Faz essa cartela de neon inteira. Ah, pode ó. ser. não bom. Fechou, então ficou… Faltar mais um. Então é. pronto, fechou aqui. Eu tô com esse tabelinho de cores, gente. Vamos fazer assim, acho que… É uma mão bem exótica, né. Não, é, vai ficar bem diferente, né. Ah, eu gostei da minha tabela de cores, porque eu vou ficar bem bruxona aqui, ó. No vai, pelo… Tá. Esse aqui é uma base, o que, que é? Deixa eu ver, vamos ler. Mate Plus, também. cobertura Mate Plus. Ah, ah pra é acabar, uns... quando bota em cima do, do esmalte. Transforma todos os esmaltes Plus. em fosco, é super chique. Gente… Ah. Eu gostei muito também, gurias. Eu tenho um pouco de metálico. Essa aqui eu tô gostando muito, quero só ver o resultado. É. E aqui eu vou pôr uns 80, que eu gosto muito, saca? É discreta. Sabe aquela batata que eu fiz uma vez no canal? É. Tipo a batata Inês. Puxa. Tá. tá? Cata aqui e volta. <risos> então, então tá, a gente vai começar. O editor vai por aí na tela, o select que a gente fez agora que vocês acabaram de ver. A gente fez uma fotinho pra ficar bem bonitinho, bem explicadinho. E a gente vai pintando aqui, de uma forma que eu aí, Jogando pro universo. É, jogando pro universo. Sem compromisso com nada nem com ninguém, graças a Deus. Fazer o barulho da manicure. Barulhinho de manicure! Vamos. muito um com, com o outro. muito look, é. E com muito look. Isso é uma coleçãozinha boa de ter, né, De, tipo, usar assim no dia a dia. É. Aquela coleçãozinha assim pra tu ter. É uma cor neutra, me mas meio chique um pouco, é. sabe? Dá um tantezinho é. ali, né? Não, gente. Ai, Essas lindo. três parecem parecidas, tá, tá bem parecidas, mas no close vocês vão ver que tá bem diferente. A gente vai dar close de... Vamos fazer um videozinho de close. mão aí pra vocês verem. É coisa de unha. Gostaram, gente? Eu achei muito maravilhoso. Também gostei, só a prova achei décima. É muito maravilhoso. Ainda não secou, eu acabei de passar a segunda mão. Tal. Mas seca rápido. Mas seca muito rápido, pra não tem tempo nem de borrar direito, gente. Muito do maravilhoso, hein, Dona Big? Parabéns, Dona Big. Arrasou, coleção nova, sucesso. Muito obrigado. Maravilhosa, super utilizáveis. Achei genial. tá de parabéns. Foi tudo aprovado, foi um vídeo maravilhoso. Curtam, compartilhem, comentem todo o vídeo, não se esqueça. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aperta no inscreva, depois aperta no sininho para receber todas as notificações, bonitinho e tal. Dá o um soquinho do like. Soquinho da <risos> da... dá. o um soquinho do like aí, que cada vez que dá like num vídeo o YouTube fica sabendo que você gosta é da gente. Toda vez que sair um vídeo novo, ele vai falar ó, oh, as gordas puseram um vídeo novo! Olha lá! As redes sociais do canal, né? Editor, põe aí embaixo. Azursa. Canal azul. No Insta, no Face, ou vice-versa. <risos> As redes pessoais nossas, o Salão Maciel. <risos> Eita Cunha. Ezinha Cunha. Ah, correu aqui a bicha, ó. Correu. <risos> é isso. Se é a primeira vez aqui no canal, dá uma olhada nos outros Ai, vídeos, tem um monte de vídeo legalzinho pra você dar uma olhada. Uh, uh, uh. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo domingo. Tchau, tchau. tchau.